gravando. Fala galerinha. Temos um tempinho fora aí, mas <risos> estamos voltando aqui. Hoje, 31 de dezembro de 2015, 4h56 da manhã e a gente sai do trabalho agora, agora, agora, agora, agora. Que houve deu uma merda aí na rede, cara, sem assim, tamanho nunca vi um problema desse, nunca vi mas de acordo com o que a gente investigou aí e tratou aparentemente parece um problema é no suíte ou nos suítes não sabe exatamente em quem ou em qual o que acontecia os rostos as máquinas só pegavam o endereço IP a pipa quem não sabe a pipa na, na RFC são aqueles endereços 169 Alguma coisa, um, um barra 16 Barra 16 é quando a máscara de rede é 255 Então Então bicho, de contável viu? <risos> Devagarzinho a, a rede foi caindo. As máquinas não estavam mais pegando o endereço IP, porque o endereço que pegava era esse é a pipa, né? Então assim, o endereço do DHCP ele não pegava. a gente usa o endereço IP da classe C, da classe B. E aí nada, nada, nada, nada, a máquina não de pegar endereço IP Aí pronto, começou a, sujar a máquina, depois outra, depois outra, depois outra. Aí pronto, que era um pequeno problema, começou a crescer, expandiu, parou a rede toda. Daí a gente viu que estava afetando as máquinas do Windows. O que é? Deve ser então alguma coisa no. Não No DHCP, no servidor DHCP não era Velho Resão de conversa Era na máquina Linux, era na máquina Windows, era no servidor Era na porra toda A gente imaginou que poderia ser ataque, imaginou que poderia ser... Vírus. Ah não, tá com cara que é alguma porcaria no. no, no DHCP. Ou no. no servidor. Oh, Porra, É. No switch. Bom, saindo agora aí. Está tudo funcionando. Essa semana de sobrevisa é minha, né? Então, vou passar meu reveillon ligado nessa burra. Pois é, pois é. Mas a vida não é só trabalho, né? Temos problemas também com outras coisas. Tipo Dona Lander que tava sem querer funcionar agora há pouco. Tipo bateria baixa. Entendi. Roda todo dia. Só se for o estator que não tá gerando carga. Temos que ver se a gente fazer uma revisão parte elétrica Tá ficando bonito isso aí. os caras cara meteu um muro na frente. Ninguém percebe. Muro bem alto, diga-se assim de passagem. Porra, tinha passando um cachorro 5 horas da manhã. Porra. Só que madruga aí. Chegou aqui não trabalhar. A gente no ponto. Já tem gente vestido todo de branco para virada. Tá porra. Bom, eu vou ficar em casa descansando até parece como é cansado agora de cá em casa eu ah, tô tranquila o de rango lá a gente pediu aquelas esfirras do, do habibis porra duas caixas esfirras com uma horas. acho que a gente gastou uns 50 reais de, de esfirras os caras disse que cada uma custa em média acho que uns 85 centavos então porra Esfirra pra caralho véio. Mas aquele negócio não se barriga não, velho. Porra! Comida demorou nada. Tava com fome. E olha que eu como pouco. Ah, você vê, esse horário você vê muito rodoviário não trabalhar. Esse cara pega uma hora dessa, quando dá media tá largando. E coisa boa. meio do Passou mais dois ali de moto, mais um aqui no ponto. ali sentado no chão. e outro mais um essa galera com certeza deve ser da a chama da integração das garagens que é uma praia grande e da da boa viagem e ela chegou pra cá. É, minha amiga devagar, né? aqui tem que parar tem radar ah não é só reduzir 6 é da manhã a partir de 6 que é obrigatório parar nessa leira Galerinha, estamos chegando ao nosso destino. Um abraço pra vocês. Um feliz ano novo. Não bebam muito. E se divirtam, valeu? Um abraço aí. Tchau, tchau.